Oi! Dando sequência ao que a gente estava conversando sobre solos, formação de solos, vamos ver o, o, o impacto do clima na formação dos solos. Ciência Terra Nova. Os sentidos da ciência. Eu sou o Evandro Sanguineto, hoje estou acompanhado do Djetrothal. Década de 70, para variar, somos muito bons, uma flauta, o cara parece um duende, é bem legal. Vamos falar um pouco mais sobre o solo, a formação dos solos e como é que o clima interfere nessa história. A gente já viu, começou falando em linhas gerais do solo, solo alóctone e autóctone, depois a gente falou dos materiais a partir do qual o solo se forma, e aí a gente abordou o intemperismo, hoje a gente fala de clima e vou abordar um pouquinho do relevo hoje também, mas relevo vem num próximo vídeo, assim como organismos vivos e o tempo, o quinto elemento né, presente na formação dos solos. Vamos dar uma olhada como é que ficou? A maioria dos autores considera é, o clima como o mais importante fator na, na formação dos solos isso por conta de temperatura e pluviosidade, da quantidade de chuva que, que cai no lugar. Esses dois, temperatura e pluviosidade, eles vão determinar muitas das, das propriedades do solo. A água, a gente já viu, tem um processo de hidrólise, então ela vai participar em processos físicos, químicos eh, e bioquímicos. A temperatura ela vai auxiliar também na velocidade e intensidade das reações. Então, se tiver uma temperatura mais alta, ela vai acelerar os processos e, e as reações químicas. Então, disse que a cada 10 graus Celsius, dobra a velocidade das reações. A, a, a temperatura vai depender da insolação, que é maior no Equador e menor nas latitudes maiores. Nas regiões tropicais, os solos são mais intemperizados, profundos e lixiviados. A temperatura vai depender da insolação, que é maior, no Equador e menor em latitudes maiores. Essa imagem está mostrando para a gente, olha a região central próxima ao Equador, ela está em amarelo e laranja, isso indica que né, está recebendo maior insolação, o sol está batendo mais forte aí, recebe mais energia solar. Portanto, é uma região mais quente. No, no oposto, a gente vê ali que a parte de cima, no norte, a parte de baixo, no sul, ela é mais azul, porque ela está recebendo menos energia solar e, portanto, é região mais fria. Fica mais fácil a gente entender isso olhando essa outra figura. A Terra é redonda. Vamos combinar que a Terra é redonda. E a gente tem a incidência dos raios solares no planeta. Então, naquela região do planeta, onde o Sol incide mais diretamente, ou seja, um ângulo de 90 graus, a intensidade da energia solar é maior. À medida que a gente vai chegando próximo aos polos, percebe que, além de atravessar uma faixa de atmosfera muito maior, ela também pode bater na Terra e voltar novamente, chamar o B do isso, e voltar novamente para a atmosfera. Então vai receber menos energia. Ainda uma outra imagem, para deixar isso mais claro, percebe que o A, B e C são retângulos de mesmo tamanho. É como se o Sol estivesse batendo nesses retângulos e formando uma sombra no planeta. Então olha que ali no, no Equador, aquele retângulo A, ele permanece A. O retângulo C é o mesmo, os raios solares estão chegando, só que aquela mesma quantidade de raio solar está agora batendo de maneira inclinada, pegando uma área muito maior do planeta. Então, mesma quantidade né, de energia chegando numa área muito maior, essa energia se dilui, entre aspas, fica menor. O relevo também vai influenciar na insolação. Se você pega uma montanha, um morro aqui no, no hemisfério sul, a gente sabe que a face da montanha voltada para o norte, ela recebe mais luz. A temperatura é maior e a encosta também é mais seca. Enquanto isso, a face dessa mesma montanha, voltada para o sul, ela vai receber menos luz. A temperatura vai ser mais baixa e a encosta tende a ser úmida. A mesma coisa acontece, em diferença de temperaturas em relação à altitude. Maiores altitudes no alto das montanhas, então a temperatura é mais baixa. Fundo de vale, altitude menor. Beira de oceano a temperatura tende a ser mais elevada. isso tudo vai influenciar bastante na formação do solo. Solos avermelhados nas regiões tropicais é em função de reações químicas de oxidação do ferro que está presente no solo. E aí essa oxidação vai formar a hematita. Já solos amarelados e escuros, por conta de reações químicas que vai oxidar o ferro que está presente no solo, mas ao invés de formar a hematita, que dá o aspecto vermelho, ele vai formar um, um outro composto, que é a goetita, que tem uma coloração amarelada. Se tiver passeando aqui na, na região da Mantiqueira, você vai ver, por exemplo, que no alto das montanhas, a gente tem uma formação de um solo mais escuro, mais amarronzado e também de solo mais espesso, de, de, de camada de matéria orgânica. O horizonte orgânico é maior. A água da chuva, ela infiltra no solo e forma os lençóis freáticos. Ao mesmo tempo, como a evaporação promovida pelo aumento de, de temperatura e pela incidência do, dos raios solares, a água que está no solo vai evaporar e as plantas vão transpirar. As árvores e, e a vegetação funcionam então como uma bomba, né? uma bomba d'água que está retirando água do subsolo e jogando essa água para a atmosfera. Com um excesso de água no solo, e aí quando é que, que pode ter o excesso? Imagina que está chovendo, a água tá infiltrando, ela encontra a rocha lá, lá no, no fundo, ela não consegue ultrapassar essa rocha e ela vai enchendo essa caixa d'água que é o solo. Esse que vai enchendo, ela tá formando ali um lençol freático. À medida que chove mais, vai elevando a quantidade de água, preenchendo os poros desse solo. E pode chegar um momento em que os poros estão todos saturados, ou seja, o solo já não consegue absorver água. Nesse momento, a água começa a escorrer pela superfície. E aí facilita processos de erosão, facilita processos de lixiviamento. Como a água está presente, ela pode carregar nutrientes que estão presentes nesse solo e levar esses nutrientes embora, que é o processo de lixiviação. Por outro lado, a deficiência de água no solo vai comprometer essa vegetação. Vamos dar uma olhada no balanço hídrico de algumas regiões. Estamos vendo ali Muriaé, em Minas Gerais. Olha a precipitação, a quantidade de água, 1.567 milímetros. A evaporação potencial, 1.069 milímetros, temperatura média 22 graus. Então a gente vê que de janeiro, fevereiro março até comecinho de abril, né, a quantidade de água que chega é maior do que a quantidade que é evaporada ou evapotranspirada pelas plantas. Em abril, maio, junho, julho, agosto e meados de setembro, a gente tem um consumo dessa água que está dentro do solo. E esse consumo ele é maior do que a quantidade de água de chuva que tá caindo a gente tá no período de seca nesse tempo que as plantas vão sofrer estresse hídrico elas vão ter falta de água dependendo do, do que você tá produzindo e onde está produzindo aqui você vai ter que regar a sua cultura senão a, a coisa complica e depois de setembro para outubro novembro dezembro volta outra vez a, a chuvas acontece uma reposição daquela água em excesso que foi consumida né, durante o período da seca, e aí o, o lençol se revigora, né, a caixa d'água, que é o solo, pode se encher outra vez. Em Curitiba, no Paraná, a precipitação é semelhante, a gente tinha 1567, agora 1410, então chove na média um pouco menos, só que a evaporação potencial é bem menor se em Muriaé estava em 1069, aqui não chega a 800. E a temperatura anual caiu bastante também, de 22, a média, para 16. Então a gente tem um pouco menos de chuva, tem menos calor, ou menos incidência solar, a temperatura é menor, portanto a evaporação potencial é menor também, e a gente tem um excesso de água durante o ano todo, em outras palavras, as plantas não estão sentindo dificuldade nenhuma em relação à falta d'água ao longo do ano todo. Aí as plantas estão legais. Só que esse excesso está levando o nutriente embora também. Na outra ponta, vamos dar uma olhada em Cabrobó, em Pernambuco, aqui a precipitação, a quantidade de chuva já cai muito, 444 milímetros. A evaporação estamos lá no norte, né? lá no nordeste, está mais próximo do, do Equador, então é mais sol batendo, evaporando mais rápido, as plantas evaporando também, 1.670 milímetros. Uma deficiência de 1.226 milímetros. Ou seja, lá as plantas o tempo todo estão com deficiência hídrica. Logo, não daria no nordeste para ter uma uma vegetação como a Amazônia ou como a Mata Atlântica, a não ser na, na parte do, do litoral. Né? Mas lá no Cabrobó, o Cabrobó está no interior de, de Pernambuco, né? no, no semiárido, na né? no, no, no região mais árida ainda. E, e, então lá as plantas elas são obrigatoriamente xerófitas, são plantas adaptadas a, a esse tipo de condição. Então ela vai apresentar mais espinho, espinho é uma evolução da, da folha, vai ter menos folha, o caule vai armazenar água, ou as raízes dessas plantas vão armazenar água, ou as raízes dessas plantas, elas tendem a ir ainda mais profundamente no solo para buscar aquela água residual que está lá no fundinho. Mas também, ao mesmo tempo, a maior parte do solo, ele é um solo raso. Lembra que a gente viu na, na outra... É... Lugar mais seco, com menos chuva, menos hidrólise, então a formação do solo é menor, é mais pedregoso também. A vegetação, como a gente está vendo, ela responde por isso. Então, vê que nessa imagem, fundos de vale, eles tendem a ser um pouco mais úmidos, porque vão reter um pouco mais de água, enquanto no topo dos morros e nas encostas tendem a ser mais secos. Essa é uma, é uma imagem de cerrado, que a gente vê o campo rupestre na parte de cima e nos fundos de vale, é, um resquício de mata atlântica. Então, fundo de vale e grota mais quente e úmido, favorecendo a evolução das matas mais ou menos densas, enquanto nas encostas os solos são mais rasos e lixiviados e a vegetação pode ser mais rala, tendendo a gramínea, ou acerrados aí com árvores mais esparsas. Beleza, então, pessoal, se Tiverem curtindo, dá um joinha, um like, um gostei, se inscreve no canal se não for inscrito, compartilha com os amigos, pessoal aí de gestão ambiental, biologia, eh, agronomia, isso tudo, a formação dos solos, pode ser de interesse. Pessoal de agroflorestas, para entender um pouco mais né, dessa dinâmica toda, talvez ajude bastante também.